Olá pessoal tudo bem? Conforme prometido no outro vídeo eu fiquei de fazer é, esse tutorial aqui, é, usando o teste disco que é o aquele programinha que recupera arquivos de HDs corrompido né e eu fiquei de fazer esse vídeo aqui para explicar para as pessoas já que eu não encontrei no youtube um tutorial como esse é, explicar para as pessoas que vão utilizar o teste disc é, para arrastar arquivo por arquivo ou pasta por pasta até o local aonde eles vão ser salvo, porque normalmente os vídeos que eu vi por aí de tutoriais é explicando como você clicar na tecla A ou Shift mais A, demarcar todo o, o conteúdo que está no HD corrompido e arrastar ou colar em outro é, recipiente, em outro local, né? em outro HD, digamos assim. Nesse vídeo aqui nós vamos explicar para vocês como vocês vão arrastar um por um item por item, principalmente para aquelas pessoas que não têm espaço para levar tudo de uma vez só. Então você copia arquivo por arquivo ou pasta por pasta, lá no diretório, lá onde para onde vocês estão levando, vocês retiram ele, colocam onde quiser com calma, como por exemplo eu expliquei no outro vídeo: esses vídeos que é muito, é um arquivo muito grande, vocês podem colocar no YouTube ou no Facebook, onde vocês quiserem, né? Vocês vão salvando em outro lugar no desespero, lógico, já que você não tem um HD suficiente para para suportar todos os arquivos grandes, né, de, de vídeos. Então eu dei essa dica. Então vamos lá. No meu caso aqui, ele está aqui em download. Teste Disk. Esse é o bichinho que a gente vai utilizar. O Teste Disk você pode o Teste diz que você pode baixar ele gratuito na internet. Eu estou deixando o link na descrição. É, informando também que não é responsabilidade minha, né? se, se você vai baixar com vírus ou não. Eu baixei desse site aí, é um site seguro, tá? mas de qualquer forma a responsabilidade não é minha. Tá bom? Quando você baixa ele vem zipado, como vocês estão vendo aqui, demarcado aqui, tá? ele vem zipado. Vocês vão clicar com o botão direito e vão vir extrair tudo. Então meu, no meu caso aqui já está extraído. Você pode extrair aonde você quiser, no download, no documentos, aonde você quiser, ou na área de trabalho. Uma vez ele extraído, ele vai abrir uma outra pastazinha. Agora ele está descompactado. Vocês vão clicar, dar dois cliques, vão entrar dentro dele aqui, ó. E aqui embaixo, esse que é o carinha que vocês vão clicar para abrir, tá? Esse aqui é o aplicativo que vai abrir o programinha. Vocês vão dar dois cliques nele. É, tá, como vocês estão vendo aqui, ó, Test Disk Win. Esse é o aplicativo que vocês vão dar dois cliques e ele vai abrir o programa. Lembrando, pessoal, que é, eu tentei fazer isso com o Windows 10 e não consegui. Eu expliquei isso no outro vídeo. Eu só consegui usar esse carinha aí, esse programa, no meu Windows 7. E para isso eu tive que instalar o um Windows 7. Eu dividi o HD tá? e instalei o Windows 7 numa outra partição para poder utilizar, só para fazer esse tipo de recuperação aqui, tá bom? Foi o que me salvou, porque no Windows 10 ele, eu deixei ele 10 minutos e ele não conseguiu passar de um determinado, é, de, um, de uma determinada fase, como eu vou explicar para vocês. Vocês observem que aqui ele abriu. tá aqui ó, Create, tem várias, três opções, Create, Create, né? Criação ou Append ou no log. Estou falando aqui na minha linguagem, né? Eu não sou, não falo inglês. Mas é na primeira que nós vamos. Não está escrito ali, ó. Criatis. Vou dar um Enter. E vai aguardar. Ele vai demorar aí mais ou menos uns 3 minutos, tá? Eu vou cortar o vídeo, lógico. Eu não vou deixar passando. E já já a gente volta. Pronto, pessoal. Conforme vocês estão vendo aí, ele abriu. Nós vamos agora procurar o HD corrompido. No meu caso aqui é esse Seagate de 2TB. 2.000 GB, nós vamos, uma vez ele demarcado em cima, branquinho, como vocês estão vendo, vocês vão dar um Enter. Nessa próxima tela aqui, vocês vão estar tá escrito, demarcado lá Intel. vocês vão dar novamente Enter. Aonde está escrito análise você dá um toque na seta para baixo, até Advanced, Enter. E dentro aqui do, já do HD corrompido, né, ou seja, quando está demarcado aqui esse HD Corrumpido. Observe aqui embaixo que está escrito boot. Nós vamos pegar a seta, dar um toque na seta do, do teclado da direita até list. Vamos demarcar list e vamos dar um enter. E vamos aguardar ele abrir, entrar dentro do HD. aonde está todos os arquivos que você quer recuperar. Ele demora alguns segundos. Pronto, ele abriu. Como é que nós fazemos? Você observe que aqui tem 2 TB. Aqui são arquivos. Cada arquivo desse tá? tem mais arquivos dentro. Como por exemplo aqui, ó, arquivos do Moto G4. Vou dar um tem mais arquivo. Agora eu vou voltar com a seta para a esquerda para voltar onde eu estava. Só cliquei para mostrar para vocês. Então como é que nós fazemos? Vocês vão é, navegar aonde vocês querem salvar os arquivos. Vamos dizer que vocês queiram salvar pasta por pasta dessa aí. E é agora que vem o detalhe do meu tutorial, porque eu não vi ninguém explicando sobre isso. Vocês vão apertar a tecla Shift e o dois ponto do seu teclado, tá? Ele vai demarcar, você observe que ele vai ficar verde. Pronto. Feito isso, você observa que a tecla desceu, demarcou embaixo, branquinho, você vai dar um toque na seta para cima do seu teclado, até ele ficar demarcado verdinho aí, como vocês estão vendo, pronto. Feito isso, vocês vão dar, apertar o Shift e o C, e ele vai voltar para essa tela, vocês vão na, no teclado, com a seta para a esquerda, e vão até o local onde vocês querem salvar. Pronto, aqui nós temos aqui três HDs, eu quero salvar no G, nós vamos dar com a tecla do teclado, é, com a tecla de, da seta do teclado para baixo, nós vamos demarcar e dar um ENTER. Agora nós estamos dentro do HD ou do espaço onde eu quero salvar o arquivo que eu copiei lá. Nós vamos agora apertar o SHIFT, mais a letra C e ele vai começar a copiar tudo. Vocês observam, pessoal, que ele está copiando. Tá? Não falhou nenhum. Ó, zero falhou. 161 copiado ou transferido. Pronto, pessoal. Aqui terminou o processo de, de transferência. Tá? Aí ele volta novamente para essa página aqui. Ó, você pode observar que está demarcado em verde aqui. Ó, 178 transferido, ok. Zero falhou. Né? Então. É, para você fazer, refazer o processo, para você voltar a fazer novamente a, a transferência de, de nova pasta, é só você voltar novamente aonde você estava, clicando sempre com a seta para a direita ou para a esquerda do teclado. Aqui nós estamos dentro da, da, da primeira página do HD corrompido. Eu transferi esse arquivo é, do Moto G4 2022 e aí vou sucessivamente demarcando, Clicando no Shift, 2C, volta com a seta para cima até chegar nesse ponto. Shift mais C, copia e assim sucessivamente, conforme eu expliquei para vocês, tá ok? Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça do seu like. Tendo alguma dúvida é só deixar nos comentários. Não é inscrito no canal, se inscreve, nos ajuda, nos dá uma força. O programa, só para rep repetir, é o Teste Disc, no meu caso é o 7.2, estou deixando o link na descrição para você baixar. Fica com Deus. Obrigado. Até a próxima.